Olá, minha gente, mais um boletim da CPI da pandemia. Nesta semana, a CPI começa a ouvir os integrantes do chamado Ministério Paralelo, um Ministério da Saúde informal e, de fato, integrado por alguns negacionistas, como Osmar Terra, Nízia Magutti e Carlos Wieser, e até por filhos do Bolsonaro. Essas pessoas... Foram responsáveis por orientar o presidente da república na sua desastrada gestão da pandemia. Com base na orientação delas, Bolsonaro buscou a imunidade de rebanho, chamada hoje de imunidade coletiva ou comunitária, pela contaminação do maior número de pessoas, o que... Como se sabe, era inviável, não funcionou em lugar nenhum do mundo e resultou no morticínio de meio milhão de brasileiros e brasileiras. Além de defender a imunidade de rebanho, esse ministério paralelo que atuava nos bastidores deu suporte para que Bolsonaro defendesse a cloroquina, a ivermectina e a azitromicina como drogas eficazes no tratamento precoce e cura da covid-19 espera-se agora que a CPI esclareça de uma vez por todas essa aberração de um Ministério da Saúde paralelo que levou o país ao desastre sabe-se lá com quais propósitos por hoje era isso aguardem mais boletins da pandemia você sabe na hora em que precisa é com o PT que você pode contar